uma faca, eu tenho que utilizar o poder da lei da atração ah! Meu Deus, meu Deus, chama! Meu Deus, como assim? É que eu não gosto de reclamar, tá ligado? Pô, é uma faquinha que não quer. Mas assim, não é que eu não estou satisfeito. Porém, eu ficaria muito mais satisfeito se eu conseguisse mais uma faquinha ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish também é legal, bonita outra, tá ligado? Ah, Felipão! Ah! Meu Deus! Felipão! Eu não tava vendo na hora! Meu Deus!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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, tô até agora nervoso. Muito nervoso, muito nervoso mesmo. Tô gravando isso, obviamente, depois de já ter concluído esse vídeo. E ó, mano, até agora eu tô sem acreditar. Foi o meu melhor drop. Dentro do CSGO, dentro da Valve Na história, tá ligado? Eu, eu tô incrédulo, mano Eu tô incrédulo Depois de muitos e muitos anos persistindo Abrindo várias e várias caixas da Valve Deu bom E o que aconteceu? O item que veio Vocês irão descobrir agora Eu só peço, por favor Vocês deixem um like no vídeo Deixem muito, muito like e Se inscrevam no canal O meu sonho é bater um milhão de inscritos Falta pouco? Não Mas também não falta muito Então se todo mundo se inscrever aí Vai me ajudar muito Tô até ofegante <risos> Inacreditável Vamos lá Porque eu sei que o que vocês querem é assistir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 Filipão! Eu não tava vendo na hora! Meu Deus! Não é possível, cara. Não é possível. Meu deus! Mano, essa conta é manipulada pela Valve, ainda bem que é minha, dog. Ainda bem que eu ganhei duas Meu facas. deus! Puta vida, mano! é essa faca, é essa faca, né? Cara, foi o melhor drop da minha vida na história do CSGO. Eu nunca dropei um bagulho desse nível. Não Sim. tem nem anúncio pro bagulho. 1.700 dólares. crédito! Isso é inacreditável, <risos> Cara. Depois disso, a Hushman eu vou ter que mandar pra vocês, galera. A Rushma vai ficar de sorteio. Meu Deus, rapaziada. Mano, vamos ver isso daqui dentro do jogo. Eu preciso ver isso dentro do jogo. Galera, isso daqui. Pra quem não tá ligado, é uma fake Emerald. É o melhor pattern depois da Emerald, né? Óbvio, a Emerald é muito mais cara. Custa cerca de US 3 mil dólares. Essa daqui, uns US 2 mil dólares. Mas assim, eu vou reclamar do quê? Gente, eu não tô acreditando. Mano, por um pouquinho não assim, Mas de verdade, não dá pra reclamar. Vou reclamar. Vou reclamar com o Emerald. Tá tirando, mano. Tio, imagina eu brotando no CSGO Free com essa faca. Os caras vão ficar impressionados, mano. Ainda mais que não vão saber que sou eu. Meu Deus do céu, cara. Água mole e pedra dura, rapaziada. Tanto bate até que fura. Obviamente, não foi na minha conta, né? Isso nunca aconteceria na minha conta Jamais Cara, eu não tô acreditando nisso não... Tem caixa ainda, rapaziada tem caixa ainda e muita caixa E, guys, a faca do caçador Águas claras, obviamente, vai pra onde vocês De verdade, vocês não precisam depositar em lugar nenhum Usar meu cupom em lugar nenhum Essa daqui, vou mandar, mano, de graça mesmo Pra concorrer a essa faca, é só deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, aí você tira uma print da tela Pode ser do celular, do computador, tanto faz E manda essa print pra mim lá no meu Instagram Me segue também no Insta e junto da print Manda o seu trade link E aí, assim que a faca liberar, eu vou escolher um aleatório E a pessoa escolhida vai receber essa faca do caçador Águas claras, fechou? Vamos continuar Vamos continuar abrindo essas caixas porque ainda tem mais de 40 pra abrir. Não, eu, eu não quero mais nada. Tipo, pô, será que eu vou pedir música no Fantástico, Felipão? Não, não, não, não quero não. Eu não quero, eu não quero pedir música no Fantástico, assim. Tá, tá suave, tá ligado? Tá, tá muito de boa, mano. Eu não tô nem acreditando que eu ganhei duas facas Porque quando eu ganhei a primeira faca E ainda tinha muita caixa pela frente Tipo, eu ganhei nas 40 primeiras ainda tinha mais de 60 Eu sabia que era provável que isso iria acontecer O problema, o problema não O mais legal foi a faca que eu dropei É isso que eu tô impressionado, assim Que eu tô anestesiado até agora Ah, mas eu já vi gente ganhando safira, Emerald, rubi Mano, o problema, rapaziada É que... Assim, a melhor faca que eu já ganhei, pra vocês terem ideia, foi uma, uma Bowie Marble Fade. Então eu tô muito impressionado tipo, não é... A... Vou abrir uma rápida aqui, ó. Galera, olha quem chegou aqui. Tá gravando? Ah, <risos> eu tô... Esse é o tal do Mula. Acabou de chegar, ele viu a bizarrice a que sorte, aconteceu. A sorte grande. Você vai abrir mais? Eu trago Tem sorte, mais. Tá? Tem mais 16, sorte, tá, mano. Tem mais dezesseizinhas aí. fazer faz o seguinte, ó. Termina aí. Demorou. Eu vou trazer um sério. Ai, ai. Vai gravar? É, esse finalzinho só. É tu que, tá, é tu que vai gravar, fez. ele perguntou. Só... É, tá gravando já. Só o... Só o resquício. Tá, o hospital... <risos> Tio, se tem mais uma faca, esquece. Meu pai amado. Ó. Tio, já pensou, vem. Impossível, viado. Que essa conta tá boa, velho. <risos> Felipe eu... não tá mentalizando. Eu, eu não tô, filho, quando a gente tá Tem troca. Douradinho vindo. É. Operação atrás, operação. Última ria. Última nunca vem, você fala, né? Difícil, mas já aconteceu, você lembra? <risos> Ah, Ó, yeah. oh, e quatrozinhas, vai. É, vai Tá suave, é uma aí, eu... Tem uma ali, ó. Tá, vai, saideira. Tem uma ali, ó. Essa chave aqui? Aham. Uh -huh. Ah, boa. Essa já é essa. Essa aqui tá secreta. Essa aqui pode vir o quê? Ah. É isso aí, rapaziada. Demos... muito. <risos> Muita sorte, juro. E como eu tinha dito, né? Pelo segundo drop, esse primeiro eu vou mandar pra um de vocês. Então tirem print desse vídeo, deixem um like, se inscrevam. Manda print lá no meu Instagram, cachorro1337. Tem que me seguir lá também. E aí eu vou escolher alguém aleatório e vou mandar essa faquinha. Então já manda o trade link junto. Que eu só vou mandar e você só vai receber. E temos essa maravilha. Mano, pra finalizar, merece uma montezinha. Merece mais uma montezinha dela. Manda bala aqui. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu e eu, eu ficando por aqui. Até o um próximo. Junto com a Cachorro1337. Falou!